Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Lembra no segundo vídeo do canal que a gente mostrou como restringir dados de uma célula e colocar tipo como se fosse listinha na, dentro de uma determinada célula? Não? Então volta lá e assiste para você que já assistiu. Para você que já assistiu, uma das coisas bem legais que dá para fazer no Excel é fazer uma lista a partir de uma outra determinada lista. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo hoje, que é a chamada validação em cascata. Então. Toca a vinheta. Hoje estou aqui uniformizado. Um abraço novamente aí com o pessoal do ano Lula, lá da Exalta. Beijão para todo mundo. Então hoje temos aqui uma base de dados com diferentes tipos de produtos. Brum colocar aqui a lista em tipo é batata né quer dizer batata não vai ser frutas legumes ou verduras eu. você vai selecionar aqui a célula A2 vai vir em dados validação de dados vai abrir aquela nossa famosa tela onde está o critério de validação qualquer valor eu vou colocar uma lista aqui ó e aonde está a lista dessas informações frutas legumes e verduras em seguida aqui ó pode dar um ok e vou dar um ok novamente isso a gente já aprendeu como restringir valores aí dentro da célula então Agora que ele seleciona aqui, ó, vai aparecer frutas, legumes ou verduras. Beleza? Para que eu coloque uma validação que dependa dessa célula, primeiramente eu vou ter que utilizar um recurso em paralelo, que é o gerenciador de nomes no Excel. Vocês concordam comigo que se eu selecionar aqui de abacate, ó, dar um Ctrl Shift para baixo para ir até o último valor da base, essas informações aqui, elas referem-se a frutas. Então vai de abacate até ugli aí. Vai saber o que é o tal do ugli, mas eu peguei essa base de dados aí de algum lugar que eu não me lembro Então como é que a gente nomeia um determinado intervalo de dados? Tá vendo essa caixinha aqui em cima? Onde tá o A5? Com a seleção de A5 até a célula alguma coisa que eu não lembro o que, que é Você vai vir aqui, escrever frutas E vai dar um Enter Automaticamente agora, a hora que eu seleciono esse intervalo de dados o computador está travando. Aqui em cima vai aparecer frutas. Esta é a melhor forma, botão, de se nomear o intervalo? Não. Porque quando eu faço isso, você está digitando a informação. Toda vez que você digita, você está sujeito a erros. E aí não vai ter uma correta correspondência. Se você vir aqui, selecionar esta base de dados, que no caso aqui vai dar B2 até a B26, vir aqui em fórmulas e definir nome, tá vendo aqui, pessoal? Ó, você pode nomear esse intervalo. Legumes. Novamente, eu estou digitando, não é a forma mais correta. Já vai estar o um intervalo pré-selecionado. Você pode, eventualmente, colocar um determinado comentário aí. Eu vou colocar aqui, ó, refere-se, refere-se, pelo amor de Deus, refere-se, opções, legumes. Beleza. O que é legal agora? Se você vir aqui em uma determinada célula, colocar aqui, ó, igual legumes, olha lá que ele já apareceu junto com o conjunto das fórmulas, o rótulo que você colocou com o comentário. Então, se você selecionar igual legumes, automaticamente ele já vai selecionar. Selecionar o intervalo de dados é outra forma de você nomear o intervalo de dados e colocar aí um determinado comentário para apoiar na utilização de fórmulas. E a última forma que eu gosto, né? Porque eu diminuo a quantidade de erros possível, principalmente a digitação, é a seguinte: ó, selecionar todo o meu conjunto de dados. Então, vou pegar aqui desde a parte de rótulos até a parte de baixo, ó. vou vir aqui em fórmulas novamente, criar a partir de seleção. Tá vendo? Ele vai abrir essa tela assistente, ou seja, criar nomes com bases em valores na. Se a sua base está padronizada e a primeira linha é, da sua coluna refere-se a um rótulo, ele vai entender que essa linha superior, no caso a célula C4, é o rótulo de toda essa base. Então ela vai dar o um nome para toda essa base de verduras, tá? Eu vou dar um ok, beleza? Então no caso aqui eu fiz três diferentes formas de se nomear, de se atribuir nome a um determinado conjunto de células. Se você quer fazer algum tipo de correção ou quer re o intervalo que você escolheu previamente, basta você vir aqui em fórmula. Gerenciador de nomes, ó. Eles já vão estar aqui, aí você pode editar, ele selecionar, faz o que você quiser. Beleza? Como é que nós vamos colocar essa lista dependendo da outra, então? Deixa selecionado aqui. Você vai clicar aqui na célula onde você quer colocar a validação. Vai vir em dados, validação de dados, aquela mesma ladainha que a gente já falou anteriormente. Vai colocar lista e agora é que vem o pulo do gato. Você não vai colocar nenhum tipo de lista diretamente aqui, porque senão vai dar pausa. Se você tentar, pode ficar à vontade Não. Você concorda que À medida que eu coloco a palavra frutas aqui Indiretamente, como eles estão nomeados Eu estou falando do intervalo que vai de A5 a A alguma coisa Da mesma forma que Se eu colocar aqui legumes Ele vai falar que é da B5 até B A célula que eu selecionei e nomeei previamente Prestar atenção na palavra que eu falei? Indiretamente Então o que, que você vai fazer? Você vai selecionar a célula A2 Que é onde vai ter a referência da sua seleção E antes dela, né? Você vai colocar aqui, ó Uma função bem legal do Excel que se chama indireto, olha lá, e vai abrir e fechar o parênteses. Ou seja, quando eu fizer a seleção dentro da célula A2, indiretamente eu vou estar tá me referindo ao intervalo respectivo que eu nomeei. Vamos ver se deu certo então, ó, tá selecionado frutas, quando eu clicar aqui, ó, só vai aparecer as listas de frutas. Se eu trocar frutas por legumes, automaticamente vai aparecer aqui abóbora, bobrinha alho, berinjela, beterraba, e se eu trocar aqui, evidentemente, para verduras, vai aparecer a lista respectiva de verduras. Então com isso eu crio uma lista dinâmica, uma lista dependente, uma validação em cascata como é tecnicamente o pessoal gosta de chamar para inserir. Deu uma guspida agora maravilhosa. Para inserir valores na sua base, vai na mesma forma que a gente colocou na anterior. Vamos supor aqui que eu vou inserir uma verdura que se chama botão. Tá? Então eu clico no meio da base, inserir, vou deslocar minha célula lá para baixo. Ó, e vou colocar aqui a verdura que se chama botão. Automaticamente o meu intervalo já correspondeu. Espero que vocês tenham gostado. Dá um link aí, dá um curtir. Me curte lá no Instagram, arroba botão do Excel. E é isso aí. Um beijo, muito obrigado e até a semana que vem. E o curso está com inscrições abertas, vai aparecer aqui embaixo porque sinceramente eu esqueci a data agora. Um abraço, até a semana que vem, botãozinho na área.